Neste mundo de dor, nós não queremos mais aqui viver. Volta Jesus Volta Se o Senhor demorar A fé de muitos pode sucumbir Sou.